Passaram o trator, não é mesmo? Só nós tá passando só o trator, Dudu. Faz acho que umas 5 lob já, que eu abri agora na última, mano. Vambora. Puta, agora ninguém vai aceitar essa c******. E aí, polex. Perdeu Tranquilo, guys. 3, 4. Serve todo mundo, cara. Me inspira do seu estilo de jogo. Obrigado aí, pcas. Vai ser um passeio, hein, velho? Cadê o Pepe? Aceita aí, Pepe? Felpão, vai ficar aqui no Brasil mesmo? Por enquanto sim, mano. Por enquanto sim, velho. É uma vertiga ou é uma inferno? Pelo menos uma das duas, hein, velho. Finalmente, velho. Uma inferninha. On my mark, go! Felps, é muito lindo. Pô, mano. Um elogio desse vindo um cara com um nick de p. Me comove, cara. Como funciona essa Dash? A Dash é, mano, ela tem o um sistema de troca e tem o um sistema também de venda de skins, tá ligado? Se você colocar meu cupomzinho lá, você pega um desconto lá e toda a arminha lá que você for comprar, beleza? Deve ser um cara com nick de p. E... Só digitar a exclamação Dash Skins aí. Salve de... eita. eita! Eita, porra! Caiu tudo aqui. Guys, quem quiser jogar... Zumbi Mode ou for fanzine, eu tô com os servers lá, viu mano? Fica à vontade. E a saideira, hein? É... Depois vai jogar com um togzão, né? Tem que estudar, cê mande prova. O cara estuda e é top 5 da GC Pra você ver, mano. Como o cara é bom, mano. Né? Phelps, qual é o nome do Davi do Titanic? Titanic? Ué? Ué... <risos> Nossa, pergunta, velho. Tem que fechar a porta com calma, tá ligado? Voltei. O que é esse barulho aí, Lux? O que é? Da porta? É, Porra, com tá... carro, né, viado. Eu eu a gente tá jogando CS dentro isso, de um véio. carro, mano. Vambora, faça seus pistas aí, milenário, Lux. vamos ver, vamos ver. Bora ser correndo aqui tapete, tá ligado? A gente vai se spotar e a gente vai se... Pro MF e O IB. Vou fazer uns um spot. volta mundo. Ah, tipo isso. Então é. Eu vou ficar escondido aqui na baita. Tá. foi isso aqui? Mano. Pula pela MF aqui, ó. Não, charo? Não, Mas meias, claro, nip, não Mas smockaram meio, ó. Smockaram então Estão forte Nip. Mock CT na mão aqui, ó. Vou magar. Vou bagar uma perfeita e uma CT. Eu vou comer smock de CT, viu? Strip, smock, eu vou magar. Na base. Banhei é. é, é, é. é CT, né? É. Que é que legir, legir. HS. Com é CT aqui, viu? um, um, um CT. Vai 3C. ct a mano. O Mano, eu juro pro seu, o cara deu um tiro fantasma ali na leia mano. Que, que foi isso cara? Boa, boa, boa. Vou cair errado aqui. Vou pegar a ali nem gastar mole. Vou pular o palo, a gente faz aquecimento e abre. Vou pegar o CT aqui mano, pra ver se eu dou uma bala nele. Pega essa mole ai. Caralho mano, é. Só que você tem que eu tem um Vamos na boa, aqui. Já rodou um... Posso bangar pra CT? Não, tá de boa. Pode bangar pra CT. Baguei. Oh. Tem um Outro triplo aqui. aqui. Não. Eu tô plantando. CT1. ct Esse cara tá aqui. Tá. É. É. é, talvez. Valeu pelo sub aí, GBzinho. Tamo junto, querido. Vou pegar uma aqui por eu cima. Bang aí, Tô bangando aí pra você vai lá, Lux. GB, meu Deus. Oh, Matar um o Nip. Sensacional. Pô, vocês duas tão de brincadeira, né? Meu Deus. Já jogou em time com line-up gringa? Nunca joguei, mano. Hum, será que fizeram double nade cá, não, ele fez uma, caiu no meu pé, o outro ele tabelou. sei da onde que ele tabelou, caiu na porra Lama do meu pé tanto, também. Ah, é. Abre go, go. e dá uma bala nele, diga aí, velho. Tem um bug para segura Tá, prepara aí, tal, então, que eu vou pedir. Só uma. Esse cara errou a mole, velho. pariu, velho. Prepara, pode bailar. Tem. dois pit debaixo. Cimento, cimento, um bagulho Pega o aqui atrás, velho. que ele é Tapete. Eu um que... Boa os dois nib, rapaziada. Tem o um cimento. Com certeza que tem, mano. Pode passar da areia, mano. Bomba, bomba, bomba. Vou pegar 4 lá, velho, real. Mas não é, ele yeah, não joga, é, não. Areia 2 e areia 2. Areia e areia 2. Peguei na cheira, Pep. Areia, É só ele, é só ele. É só ele mesmo só velho. pro tá sozinho pai. CT, acabou de sair CT. Tá na CT aqui. Quando chega, Quanto? entrar, ele cantei. Que susto da porra, velho. Esse cara não tava tá no cimento, não. Oi? Esse não tava cimento? Não, ele tava pro bomba, em algum lugar não, ali, eu, eu acho. Que, que o é tapete ali um... já tá abalado, vou deixar ele. Tá bom, pra bomba. Né? Eu ver se <risos> você é rasgando ele lá. Né? <risos> Motou dois meio aqui. Não tem um que não. Beleza. uma pala aí. Ah, um meio. No fade da smoke aí eu vou molar uma Tem caixão uma cara, Caralho, cara. Cara. Vai acabar sobrando os dois aqui de novo, O CT Pega da smoke O, o caixão, CT, um Tô era CT pra vocês, mano Tá sim, sim, sim, sim, sim, sim. Sensacional Sensacional Vamos, vamos, vamos Tá eu bongo o muro, pede. Pera, calma. Vou bongar. Ok, pede, pede. agora. Eu vou mular a tripa aqui. Achar um mortão. Vou cacete. Tô, tô bongando o CT pra vocês. 3D. 3D, 3D1. Como? Que eu tô com 10 de vida. Eu smokei okay, aqui na frente, é. O cara já tá. Tô... Morreu o CT, véi. Foda. Ah, nem planta, bora caçar. Vou plantar aqui, pai. Pode ter dentro do 3D, véi. Vou plantar. Dá pra invertir? Calma aí, vou plantar. É o Alp, né? É. O Alp é play. O é play. O Alp é play. Terrorists, mano. É Caraca, é cara, que de jogo, de jogo legal, tô velho. Aqui, fez, né, ainda tá jogando Caramba, futebol lá? Cara, tô sim, mano. B, mano Eu bago pra tu abrir lá no Pode ir lá tá... Tomou meio, tomou o rato Desagaio meio avançado, meio Mas eu Aham Moldo, Acho que ele tá... Segura, segura Tem Tem outro, Tem outra, tem Tem outro, tô indo Morro cimento é tá é tá eu vou smocar tá tá é Vai Eu vou smocar NIP no Ashuxico Trama aqui, guys Que isso Eu que, é é é é então. é que isso Já rodaram tudo já Que isso, pai <risos> que, isso, que porra é essa, mano? Tá baixo, gente Eu, eu botei tá no corredor, eu no tá faca. No corredor, corredor faca. Calma, calma, calma Ele você tá? Aham, uhum. oh, é. Tava olhando pra trás. Tava no speedway olhando pra trás? Aham. Uhum. Aí é foda. Carreta, carreta mesmo, viu, bicho? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. pelada. Caramba, os caras já lá, velho. Tá, tô tentando tirar um XB, mano. Olha yeah, a smoke, velho. tava no. Tá na gata. Tá porra, mano. Morreu. Base chegou. Pegou uma pra esquerda, vou bagar pra base. Banhei oh. pra esquerda. Boa, tripa. Mais um bom, guys. 3. Going to plant this thing. é que meu CT? velho. Vocês estão muito cachorro, rapaziada. <risos> ai, ah, ai. Yeah. O Luke foi pro W no meio. Tem cachorro, rapaz. lá, ah, tá vendo, O cara vai fazer esse que o cara se aqui. Ali, vai tá, esse, mas... tá Vai, vai. Trepa, Spa. Pode né, velho? Passa daí no Nip. Vai matar ele, Debs. Vai. <risos> Tô gostando da comunicação do PP, mano. Nossa, eu tô lagado, velho. Tenta de ping essa porra, mano. Laguei, laguei. Tô me dando DS aqui. Meu Deus, tô me dando no peito. Pareu. fazer o esquema aqui, ó. Pera aí, PP. Cola aí, C4. Ó, eu vou esbocar... Já liberaram sem a roda, já um cara. Cola aí, cola aí, Cai. Smoke a base aí. É, Você vai vamos. subir o BTT, tá no meu clique na C4. Tá. Throw in smoke. Throw in the Vai pegar ele e dá no tiro. Fica pronto aí. Bola caixão. Vai, fica pronto. Nossa, deu potencial um inútil, mano. Phelps pergunta pro PP como é jogar nessa vibe da galera comunicando igual humanos. Eles estão acostumados a jogar com uns aminhos bem duvidosos que só gritam e xingam. É por isso que ele tá calado aí, mano. <risos> Ai, caralho. Essa camisa é de que time, essa aqui é da GodSent, cara. Péssima. É mais um, é um ali. Mais um, mais um, é de scout. Pode tentar. Caralho, Mano, não sei nem o nome dali, velho. Aí é, dando uma cozinha. Toba. Caralho, velho. É o PMF, nesse. Mano, ele tá nesse, nesse escadinha, ah, é. Por aí. Se ele matar, ele é cheater. <risos> ah, o cara eu. tá varando o PPD. Ah, ah não. Não. Okay. Não, não, não. Você vai nadar, mano? Que porra essa? Pode mata. Tem o MF aqui. Tá é morto. Furou. e tá comendo dois bananas Dois banana. banana. Espera por essa ir. porra aí, velho. Chega bagando piscina para ele. Tá bosta. Aqui 7 segundos. Vai fazer o trem. 7 2. segundos. Agora tudo okay. Vai, vai. Muito. Muito obrigado. Oi? Muito boa, Bang. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode okay. pagar. Vai. Vai. Nossa. Na NMF, Direito. Direito. 2 da Dois cadernos. minha, Virei com 2 Ok, embaixo. A cave. Ver, cave. É caverna do DMF, tá? tá muito bom, velho. Puta que pariu. O que que é isso? Onde? Vai na ponte. Tapete tá já. Na com ponte. Mas como que dá pra ver da ponte? Schmidt morto. Ah, o cara não completa. Cara. Ai meu Deus, o já, já. Meu Deus, cemitério e tapete. Cemitério e tapete. Bora, mais uma Isso é. aqui nem valeu, mano. Ah, mano, tem que sair, tem que não, sair. Não, que, sai. ah, ah, que sair. Ah, meteu essa de Tem que sair, tem que sair. O Rossetti cola, Rosette cola. Rosette. Cadê? Ah, pô, Ch eu... Chama ele Discord aí, então. Discord não, é. desce. Ah, oh, vou ter que sair, hoje não dá dia pra CS não.